Na segunda parte desse especial sobre realidade virtual e interação, Guilherme e Vinícius detalham as aplicações e funcionalidades dessa tecnologia trabalhada por eles no LDSM. Então aqui a gente tem o nosso repositório de uh, elementos 3D, tá? o repositório LDSM 3D, Laboratório de Design e Seleção de Materiais, onde a gente tem uh, alguns dos elementos que foram digitalizados. Então, por exemplo, a gente tem o um laçador, vou clicar aqui no laçador, então ele carrega diretamente no meu navegador sem ter que instalar nada, e aí eu tenho total liberdade para ver todos os detalhes do laçador. E se fosse numa foto, né, em duas dimensões, ele estaria preso né, sob a perspectiva do fotógrafo. Tá? Aqui no cantinho a gente tem um menu onde a gente tem diversas opções: a opção de rotação. Eu consigo mudar a cor do laçador, eu consigo tirar a textura. E mostrar a malha poligonal do laçador. Porque na verdade o modelo 3D é feito de milhares, milhões e em alguns casos até bilhões de polígonos. Então vou voltar aqui. Vou mostrar para vocês o um prédio do Instituto de Química Industrial. A fachada dele. Que foi digitalizada também aqui pelo laboratório. Então se vocês olharem, está aqui a fachada. E ela é totalmente interativa. Então, eu posso ver uma visão de topo, né? E aí, isso aqui tem aplicações uh, educacionais, né? De conservação e preservação de patrimônio. Uh, por um curso como arquitetura, eu acho que isso pode ser bastante útil. E aí, aqui a gente consegue ver a malha, ó, do prédio. Ok? E mais um recurso que eu queria mostrar aqui para vocês é que ele é compatível com óculos de realidade virtual de baixo custo. Então, se você pegar um celular e usar um dispositivo como Cardboard, clica aqui, e aí você consegue interagir também em 3D com esse elemento 3D. Então, o endereço do site está aí logo abaixo, e vale a pena vocês darem uma, uma procurada nos diversos elementos que a gente tem aqui. Atualmente, a gente está testando a interação do usuário através de gestos, com as mãos, para isso a gente está usando o Leap Motion, que é um sensor de movimentação das mãos, Hand Tracking. E, como por exemplo, uh, o, um joinha, ou palmas, ou abrir e fechar a mão para o usuário se movimentar ao redor da cena. E a, a gente está tentando fazer com que seja o mais intuitivo possível para o usuário. Uh, ao mesmo tempo, sem, te, sem ser uh, gestos tão naturais. A gente não quer que o usuário interaja com objetos quando ele não quer interagir. A gente está num ambiente virtual, onde a gente tem digitalizações que foram feitas aqui no laboratório de design e seleção de materiais. Ali está o logo do material, e eu vou virar pro outro lado e a gente vai ver o laçador em tamanho real mas a gente queria ir além, a gente queria interagir com esses modelos. Então vocês podem ver que eu estou vendo a minha mão virtual, que está respondendo aos comandos exatamente a minha mão real, e a questão é, como é que eu interajo nesse ambiente virtual? Então a gente já testou diversas soluções, e a que a gente vai mostrar agora é a de acionar um botão, e através desse gesto aqui, eu vou andar para frente, e esse eu vou andar para trás. Então como é que eu faço isso? Olha aqui como se fosse olhar o relógio, aperto o botão, e aí eu consigo me movimentar através dessa cena, tá. porque a realidade virtual ela exige diversos desafios na questão de interação. Tá. Agora eu vou desabilitar o meu movimento, porque eu quero interagir com os objetos que a gente digitalizou. Como é que eu faço isso? Abro a minha mão, abro o menu virtual, e aqui eu escolho diversos modelos que o laboratório digitalizou. Temos o laçador, temos a cabeça, que é uma escultura do, do escultor Chico Stockinger, do artista Chico Stockinger, e ele tem umas, uma medalha comemorativa aos 100 anos de Revolução Farroupilha. Vou mostrar para vocês o laçador, aperto aqui, como se fosse real, e aqui a gente tem o laçador. E aí eu posso interagir com o laçador, ver ele em diversos ângulos. Então, isso aqui tem propósitos educacionais, propósitos de conservação e preservação histórica. Né? E aí eu consigo interagir com ele de uma forma muito mais lúdica. E aí não tem perigo de quebrar o laçador, porque ele é virtual, ele não existe. Agora eu vou selecionar um outro monumento aqui. Uma escultura, E aí, da mesma maneira, eu consigo interagir. Né? Consigo ver ela em três dimensões. É um 3D bem imersivo. Pessoal do vídeo, uh, às vezes é difícil explicar, porque tem que estar usando o equipamento para ter essa sensação de imersão. Né? Estou vendo ela bem maior do que ela realmente é. E aqui eu vou selecionar mais um modelo, que é a medalha dos 100 anos de Revolução Farroupilha, que foi digitalizada aqui no laboratório também. Vou então, brincar com a medalha. Mas a gente queria ir além. A gente consegue digitalizar modelos de pequeno e, e médio porte, como o laçador e a medalha, mas a gente também consegue digitalizar ambientes inteiros. Então eu vou ir para um ambiente que foi digitalizado, que é um prédio histórico da URSS. Seleciono aqui o menu, ambiente, e aí estamos no antigo prédio do Instituto de Química Industrial. Totalmente digitalizado em três dimensões. Agora eu vou andar um pouquinho por ele. E aí a gente está fazendo um tour virtual. Tudo isso aqui foi digitalizado em três dimensões. Então vocês estão vendo aquela estátua lá em cima. Eu vou abrir a minha mão e vou carregar o modelo dela em alta resolução, bem aqui na minha frente. E aí imagina as aplicações que a gente pode usar no ensino de artes, no ensino de história, no ensino de física, matemática, porque eu posso brincar. Um, com as leis da Física e do Incidente. Você ver que o está flutuando, poderia botar uma gravidade diferente nela. E aí, como eu disse, é uma maneira muito mais lúdica, interativa e imersiva.